começando a gravar. Eu vou... Está gravando. Então, é, eu dou as boas-vindas para todos, já avisando que nós estamos gravando. Peço a vocês, na medida que a gente for falando, fecharem os seus microfones, para não ter esse ruído é, é, meio espaço sideral, parece os ETs querendo falar com a gente. Então, a gravação... Ela é feita com o seguinte intuito: nós vamos depois fazer o upload desses encontros é, no site do Laboratório de História Oral e Imagem da UF. Então, vai ser ligado a esse espaço no YouTube. Né? Então, é para que isso? Para a gente poder ter, na verdade, é, uma memória desses encontros e depois a gente poder ver o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente pode fazer isso o que a gente pode fazer com eles, né? Até mesmo para quem não tiver tempo de assistir, assistir depois, a gente vai divulgar a forma de acesso, tá? Eu quero agradecer a motivação de vocês para fazer com que eu me lançasse nessa empreitada. É, a ideia é, cada quarta-feira, a partir das 6 e 15 a gente convidar, ter um convidado ou uma convidada para falar um pouco da prática historiadora. É... Essa, essa, esse primeiro, essa primeira rodada de junho, né, toda quarta-feira de junho, ela vai contar né, hoje com a participação do Marcos Oliveira, que é, é... ele vai falar que ele vai se apresentar melhor, mas é, ele já tem uma trajetória grande na UF, é nosso doutorando, e depois, na sequência, por incrível que pareça, essa primeira rodada, ela vai contar com... Basicamente, todos os que vão falar foram meus orientandos é, de, é, de doutorado. Né? Vou, vou, vai ter o, o próximo encontro vai ser com o Santiago, com, acho que com o Carlos Eduardo, o professor é, lá da, da UERJ, depois o, o, o Santiago é, e depois a, a Maria Tereza. E eu apresentei naquela, naquela, naquele folderzinho que eu, que eu divulguei, na, na, na, no início do, do, do, da nossa sala de aula ali no Google Classroom, e também pelo e-mail. E está circulando na rede do Laboy, e eu, assim, é aberto. Tá? Eu acho que a gente tem bastante espaço, a UF ela, ela fez um acordo com o Google e, então, a gente tem bastante espaço para poder contar com o maior número de pessoas para participar. Né? Então, acho que esses encontros são abertos e são todos muito bem-vindos. A gente vai aqui... É, conversar um pouco sobre a experiência, a trajetória é, desses profissionais que hoje estão envolvidos com a prática historiadora. Vocês que são alunos e alunas do primeiro, do, primeiro, do segundo, terceiro semestre do curso básico, mas também aqueles que já estão para sair da universidade, é, vão poder ter a oportunidade de... Entrar em contato com essas experiências é, é muito tem muito a ver com aquilo que a gente faz em história oral, né? Contar relatos de trajetória, narrativas sobre histórias de vida, compartilhamento de experiências. Então, eu vou fazer algumas levantar algumas questões, né? Basicamente a gente está organizando em três blocos essa, esse bate-papo. É um bate-papo, né? o Marcos vai falar um pouco da trajetória dele, vai falar das questões e dos desafios, e depois vai falar um pouco da experiência de pesquisa. Aí, na sequência, né, enquanto ele estiver conversando e eu vou fazendo algumas perguntas motivadoras, se vocês tiverem interesse, vocês coloquem as questões no chat. E que depois eu vou é, habilitando... A fala para cada um fazer a pergunta, né? É, é, vamos tentar estender a nossa conversa mais ou menos até umas sete e meia, quinze para as 8, mas vamos, vamos, vamos rolar, rolar o tempo na medida que a coisa for fluindo, sem muita obrigação é, de hora, mas para deixar pelo menos umas 40 é, é, meia hora para vocês poderem participar, se vocês quiserem, não é obrigatório, tá? Então, é, eu passo a palavra ao Marcos. Marcos, é, pedindo para você se apresentar, né, e, e, e falar um já nesse primeiro momento, falar um pouco da sua trajetória. Eu vou é, fechar minha câmera, né, e, e vou fechar o meu microfone também para você para não fazer ruído. Deixa eu só ver onde é que você está. Beleza? Então, aí. Então, é, primeiramente, queria agradecer a Ana, agradecer vocês também por estarem presentes aqui. Eu me chamo Marcos Oliveira, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em História da UF, orientado pela professora Ana Maud. E, e assim, eu conversando com a Ana, é, fui, fui pensar um pouco tirei essa, essa minha trajetória. E aí, eu falei com Ana de quanto era importante e de como a minha trajetória no doutorado e a trajetória que eu tenho ao longo da, da graduação na UF, ela está marcada por uma série de movimentos sociais negros que pautam a escolaridade do negro enquanto fundamental e enquanto central para essa cidadania que nos é negada a todo momento. E aí eu fiz um pequeno um histórico assim, né, e tentei organizar um pouco a fala justamente nessas duas questões. Uma é em torno dessa escolaridade que, que o movimento negro ele ele vai faltando e outra essa é minha trajetória dentro da Uf como como ela vai se dando com essa presença ali. Então assim tem dentro dessa dessa organização tem duas leis que eu, que eu trouxe que são bem importantes e a gente não não sabe sabe muito pouco que eram duas leis do período imperial que impedia e proibia o acesso de negros aos bancos escolares. né? Uma de, de 54 que estabelecia que as escolas públicas do país não poderiam ter a entrada de escravos e a escolaridade dos negros, ela ela seria prevista mediante disponibilidade dos professores. E uma outra, também no período imperial, já em 1978, na qual estabelece que os, o, a escolaridade dos negros só poderia ser no ensino no público. E mesmo assim, você proclamando a república né, e queimando o documento da da, da da escravidão, essa escolaridade ela vai ser ainda, e esses bancos escolares ainda vão estar é, sendo negados aos negros, até a Constituição de, de 88, na qual se torna obrigação do Estado, a universalização do ensino. Então, você tem a universalização do ensino em 88, a UEca trazendo a, o ensino fundamental quanto uma obrigatoriedade em 90, e em 96 a educação básica na LDB. Então, assim, é, é muito pouco, é recente essa presença da, da educação enquanto um direito universal e essa, essas diversas lutas que, que aconteceram. Não é à toa que essas lutas elas vão estar pautadas para um currículo que não seja centrado numa perspectiva eurocêntrica, que aí você vai, ter, vai estar gerando a Lei 1639 e a, as ações afirmativas, enquanto um espaço, enquanto uma, uma política pública, para permitir que, essa, que essa, essa população que estava negada ao espaço escolar, negado ou longe dos bancos escolares, ela tenha acesso também ao ensino superior. E aí é, quando eu quando eu entro na UP é justamente o momento que, que as políticas de ações afirmativas elas estão sendo colocadas em prática justamente como uma medida do de governo fruto dessa luta que vinha acontecendo durante todo o século XX, né? E aí eu eu no primeiro período eu tenho eu tenho contato com a professora Namaode e eu vou conhecendo um, um espaço, uma, uma prática, né? uma matemática que eu nunca imaginei que poderia estudar, que é a questão das imagens. né? E aí, a partir dessa, das questões que aconteciam naquela, naquela disciplina, eu fui me mobilizando e achando muito interessante, e, eu, e aos poucos eu fui me aproximando até entrar num laboratório de história oral e imagem, como bolsista de iniciação científica. E aí, é, mais uma, uma coisa que é importante para pensar, né? essa entrada de estudantes, de estudantes negros na universidade, ela também está acompanhada de programas e de, de, de apoio a esses estudantes. Né? E o programa de iniciação científica era é um que você recebe bastante alunos de, de estudantes negros. Né? E aí, a partir dessa, da Bolsa de Iniciação Científica e dessa tensão, que, que tem, eu vou tendo ao longo da graduação, porque não é não é só você estar dentro da graduação, mas é, todo um estudante negro que passa pela graduação, ele tem, ele tem, ele tem uma presença tensa. Assim. A gente ouve diversas questões relacionadas a, a, a, a um racismo estrutural e institucional, na qual coloca que a nossa presença ali está colocando uma, uma baixa da qualidade. Você tem diversos comentários racistas que a gente ouve e essa e essa tensão que você vai ter ao longo das aulas, ao longo do, desse convívio em, em, na, na universidade, ela vai colocando também como que a gente precisa ocupar aquele espaço e colocar que a, que, a, que a universidade ela é um ela é um espaço da diferença e essa diferença ela precisa ter a nossa presença ela precisa estar discutindo as nossas questões. Então, assim, é através dessa dessa relação tensa que eu vou, e que a minha presença a presença de outros estudantes negros, que eu vou conhecendo, tanto a os estudos de imagem, através da, do período de, da Bolsa de Iniciação Científica, quanto também eu vou construir o que é hoje o meu objeto de estudo. Né? Então, assim, é, dentro da, da Iniciação Científica, eu tive a possibilidade de, de conhecer o que era a metodologia de história oral o que que era o campo e o que qual era discussões que estavam presentes dentro dessa relação entre fotografia e história o que que era um arquivo o que que era uma organização de um arquivo temas que a, as aulas as disciplinas elas passam mas a gente tem pouco espaço para para aprofundar eu eu tinha isso dentro do laboratório de história oral e imagem e durante esse período que eu, que eu, eu fiz a minha graduação eu pude participar de um projeto de, de uma política de internacionalização da graduação e aí ao longo dessa dessa experiência eu, eu, eu me inscrevi fui selecionado e aí eu pude ir para Portugal e em Portugal eu também tive essa essa presença tensa com uma sociedade que, que tem um racismo que não quer lidar com esse racismo, né? E aí, a partir dessa tensão, é que eu conheci o, uma temática que eu não fazia ideia que existia, que é a questão da produção fotográfica em contexto colonial. E como o colonialismo, ele, ele, ele é um passado que os portugueses também não lido muito bem do mesmo jeito que, que, que no Brasil não se lida muito bem com a escravidão, né? a gente tem, tem um exemplo de que o, o Rui Barbosa, ele queimou documentos da, da escravidão, então, assim, é, nós temos uma, uma pessoa que, que coloca que o movimento negro não, não é importante, a, a luta racial não é importante, é, enfim, você também tem lá essa questão da relacionada ao colonialismo. E aí, lidando com, com algumas falas que viam o colonialismo com muito bons olhos, com a presença portuguesa na escravidão ou na, uma colonização na África extremamente benéfica, e com, com, com, com assim, uma capilaridade muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu ouvia isso na rua, ouvia... É, que a colonização dos portugueses era muito diferente. Sei lá, na na padaria que eu ia comprar pão, é, na no hortifruti que eu, que eu ia comprar frutas, enfim, eu ouvia isso na, na população em geral. Eu cheguei, eu, Quando eu vi na, na universidade, né, dentro de uma aula, eu achei aquilo extremamente complicado. E aí, a partir disso, eu fui tentar entender o que era é, o que foi esse colonialismo recente, né? É uma coisa que é muito importante, assim. Portugal tinha colônia até 74 né? Então a gente está falando de, um, de uma colonização que acabou na década de 70. Então, e acabou através de uma guerra que durou 13 anos. Então, ela não não é algo pontual. É uma guerra onde você mobilizou muita gente do, do país, teve um impacto gigantesco no país. E você tem diversos portugueses que retornam das colônias e causam um impacto na sociedade nos anos 70 e nos anos 80. Então, assim, você tem uma, um impacto muito grande. Né? E tem alguns historiadores que até colocam que a ditadura portuguesa ela ela não existia sem as colônias. E é um pouco através dessas dessas questões. E querendo responder a questões minhas né, dessa, dessa tensão, que eu tive conhecimento de um álbum fotográfico, no qual esse álbum fotográfico ele era fruto de uma, de uma exposição colonial. E nesse período de final eu eu conversava com a professora Ana e falava dessas questões. E eu fui buscando mais entender o que era aquela exposição colonial, o que era essa fotografia. E, e aos poucos, né, quando eu recornei, eu vim trazendo essa, essas questões, fui procurando outras e montei o que, que, que seria meu projeto de, de mestrado. Né? É, em Minas Gerais, as exposições coloniais eram exposições na qual você remontaria na metrópole o que era a vida na colônia. E aí... Essa exposição que eu, que eu tinha ligado, ela tinha acontecido em 1934, mas ela, ela estava dentro de um cenário de um século de exposições coloniais. A primeira exposição, ela é mais ou menos, em 1850, né? ela não aconteceu apenas em Portugal, Portugal vai ser meio tardio, mas as maiores exposições. Elas vão acontecer na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, são exposições coloniais e universais. E elas vão, em média, né, de, de, 1900, de 1850 a 1940. E aí, essas exposições, em determinados momentos, eles achavam bem legais, assim, né? Levaram pessoas às colônias para recriar como se fosse um zoológico humano. E as fotos que eu vi, que eu tinha encontrado no álbum da exposição colonial, que aparentemente você olha, você acha que você está na colônia, elas foram feitas na cidade que eu estava estudando, era na cidade do Porto. E aí você aquilo, aquilo me chocava de tal jeito assim, como que você faz, recria uma vida colonial na metrópole e leva uma série de pessoas para para ficar ao longo de três meses, né? É, essa essa primeira exposição, que eu estudei, ela, eles ficaram três meses. E teve uma outra que eles ficaram seis meses, né? Que foi em Lisboa. E aí, a partir disso, eu fui construindo o que que era essa essa questão. O que que, é, que são essas fotografias coloniais? Que, que mundo é esse que vai consumindo essas fotos? É, como que eu poderia pensar essa fotografia? E a partir do momento que eu vou, vou conhecendo essa fotografia que produzida pelo, pelo governo, eu vou vendo que a fotografia ela está atravessada em vários outros lugares também, né? Inclusive intelectuais que estavam participando daquela da, da exposição colonial, eles usaram, aproveitaram muitas, aproveitaram o que haviam é, africanos no território português, e realizaram diversos estudos antropológicos. E aí, eu tentava, eu, no meu estado eu tentei ver justamente essa questão, como que era essa, essa política é, colonial que você está vendo com a ditadura, com a ditadura portuguesa que ficou quase 50 anos no país, e essa presença de, de, de africanos, de asiáticos, que eles fazem dentro dessas exposições e estudos antropológicos, né? E aí é, tem uma questão que é, que é muito forte, né? justamente por eu ser um historiador negro, essa essa pessoa que está ali na na fotografia, é, ela para mim ela diz muita coisa, né? E aí eu tentava ver o que que era que aquela pessoa tava querendo dizer né, naquela imagem. Porque é uma imagem extremamente complexa. É uma imagem na qual é, você não tem registro escrito do que é, do que é aquela pessoa, mas ela está se inscrevendo visualmente naquela imagem. né? Ela está demonstrando para você que ela está numa uma posição desconfortável. Que, ela, que assim, dali tem uma violência que o próprio governo, o próprio regime, ele vai amenizando. Se você pega o álbum que eu, que eu encontrei, você acha assim, a exposição... É uma coisa assim, ela aconteceu super bem. Tem uma, uma, um, um tom é, visual assim extremamente monumental. Tem uma narrativa uma visual muito, muito, bem construída e elaborada. Mas assim, não dá para ficar apenas nesse documento que é um monumento desse Estado autoritário que produziu. Né? Ele produziu ele foi produzido dentro de determinadas questões dentro de determinadas tensões também. né? Essa imagem fotográfica foi permitida dentro de, de uma série de questões que aqueles sujeitos que estão ali, eles eles interviram. E a gente precisa entender que essas fotografias elas estão dentro da, da, da própria agência desse sujeito colonizado que o colonialismo tenta apagar todo momento. né? E o colonialismo tenta colocá-lo enquanto o um não sujeito, aquele que não tem história, aquele que é o selvagem, enfim. É uma série de, de discursos coloniais que atravessam esse, essas fotografias e elas estão muito, muito coladas, essas fotografias. Né? Seja por onde elas circularam, seja por onde nós as consumimos, seja por onde elas estão hoje, porque tem, tem como o, o império colonial não tinha um espaço e um polo produtor né essas fotos elas são bem difusas, então é meio difícil você reconstruir o, o que foi aquele evento os documentos eles são bem afastados bem bem é, fragmentados né mas aí é uma coisa que a gente pode falar depois mas enfim é, essa minha pesquisa que vai que tem essa questão minha enquanto historiador em informação de um espaço na qual é, até pouco tempo você tinha pouquíssimos negros né? então você vai gerando uma certa tensão com com aquela, aquela aquele espaço tem uma questão que, que, que para mim era muito muito pontual que é essa questão dessas fotografias e a possibilidade de desenvolver isso dentro de um programa. E isso tem muito a ver com, com esse momento de é, reafirmação e afirmação de ações afirmativas, na qual você tem uma leva de, de estudantes entrando dentro da, da, da pós-graduação, não apenas, agora não mais, apenas na, na, na graduação, na qual eles vão trazendo uma série de demandas, uma série de questões para complexificar a própria experiência, experiência histórica. E aí, essa essa experiência histórica que, que essa pós-graduação tá está produzindo, ela vai lidar também com esses sujeitos que não estavam ali, mas que também tem uma série de demandas, e ao, ao ver aquelas contas eles vão trazendo, e vão colaborando, e, e vão construindo, e complexificando essa experiência histórica. né Então, assim, é, essa presença minha dentro dessa formação, ela ela tá, ela é muito fruto dessas dessas questões que, que perpassam o, o próprio movimento social, a minha entrada ali e algumas questões que, que para mim, eram muito fortes. Né? E, é, e é interessante que, por exemplo, ao, ao mesmo tempo que eu, que eu estou ali dentro da, da universidade, eu estou vendo uma série de, de outros intelectuais negros que passaram pela universidade estão me ajudando também a entender muito o que são essas demandas que eu estou tô, tô vendo nas imagens, como que essas imagens elas elas têm sim uma inscrição dessa, desse sujeito, como que eu posso pensar esse sujeito, como que esse sujeito ele, é, ele precisa ser convocado para enfrentar essa imagem colonial que é investida de um, de, de um colonialismo, Investida de, uma, de um projeto que é extremamente violento, e aí, como ao torno disso, como você vai ter uma ética em torno de usar essas imagens. Né? Como que, que é importante ter uma ética, como é importante ser bem, bem construído essa, essa os horizontes né, de, de, de estudo, de, de aplicação desse trabalho. É, fazer só uma pergunta né? eu vou falando e e vai vai indo eu uma é, bom o é, que que eu eu, posso... eu acho assim que a gente já pode é, se você tem mais coisa para falar para completar a sua apresentação se você fez uma a gente você pode falar se prolongar se você achar que está legal eu posso intervir com algumas perguntas então eu até teria mas eu fico meio meio... Então, é, vamos... Falar bastante da... é. Assim, tem muitas questões que eu posso já ter levantado, as pessoas que aí, ou você mesmo pode estar criando tal. Tá? É, eu pensei em, em, em fazer algumas questões, eu acho que, sobretudo agora, quando você, você... Ah, eu tenho várias perguntas. Ah, legal, a Bianca é super animada. Mas eu vou, vou começar aqui é, a fazer uma... uma... Uma, uma, um conjunto de três perguntas e, e depois a gente abre é, para você responde essas três perguntas que eu vou fazer para você e aí a gente abre a rodada é, para o pessoal que está tá querendo fazer pergunta que eu já estou vendo aqui na no chat é, a minha eu acho que vai um pouco ao encontro você falou eu acho que o que é interessante do que você falou é justamente a forma como você se posiciona, e o debate sobre a questão racial hoje é fundamental, no mundo inteiro a gente está vivenciando isso, e foi assim, é, é, bastante, é, a coincidência foi própria, né, para trazer você aqui nesse momento e, e, e essa sua abordagem, mas o que eu acho interessante, é, Marcos, é o seguinte, você está é, falando da questão da, da, da, da oportunidade que as cotas é, raciais é, para acesso à universidade, essa conjuntura, né, a forma como, a, as dificuldades que você enfrenta é, nessa, nessa situação e, e, ao mesmo tempo, vou ligar a câmera, né, e, ao mesmo tempo, é, você levanta para a gente uma questão que eu acho assim, bastante... É, é, complexa, que é justamente você adota no seu objeto de estudo a visão do colonizador, porque você olha para as fotografias mediado pelo olhar de quem produziu as fotografias, que é justamente o colonizador, é o império português que está produzindo fotografias sobre o espaço, até mesmo que você fala, né, que chamavam os indígenas, que eram a, a população africana, moçambicana, angolana, né, é, é de todas as regiões, é dominadas por Portugal, né, Cabo Verde, etc. É, é, é como a, a produção desse, desse outro que ao mesmo tempo é o selvagem, é esse outro que eu domino. Então a fotografia é, é olhada por você numa situação de superação de segregação, né, de reconhecimento do espaço segregado, é confrontando esse outro que é é, é segregado, violentado, ele é, é é tensionado por essa fotografia. Então eu acho que tem um do ponto de vista é da própria é, é, é, dimensão teórica do objeto de estudo, isso levanta uma questão assim, para a gente, assim, é, é fundamental, que tem a ver com essa, com essa ideia do lugar de fala, né, que está tá sendo colocado é, já é, do ponto de vista conceitual por vários autores, né, quem tem a propriedade de falar em nome de... Né? É, como é que você é, é, é, é, é, autoriza ou desautoriza a falar em nome de? E o seu objeto de estudo, você não está falando em nome de, na verdade, você está buscando ouvir vozes imudecidas, que foram imudecidas pela é, é, é, fotografia. Né? Então, eu acho que isso é bastante interessante a gente pensar como essa relação intersubjetiva, ela se constrói. Vou, vou passar a palavra para você, para você falar um pouco sobre isso, e aí depois a gente vai, eu abro abro o, a, o debate para as pessoas aqui, a Bianca falou e a, e a Bruna também está é, querendo fazer é, pergunta. Vamos lá, Marcos? Então, é justamente isso, assim, Ela, elas são fotos extremamente violentas e assim elas elas me tocam muito porque diante dessa dessa ideia é, enfim ela ela eu, eu acho extremamente violento você ficar três meses e assim não é não é só achar violento essas imagens elas elas são extremamente chegam chegam a ser extremamente tensas que por exemplo você acontece aconteceram mortes durante a exposição colonial, né? Inclusive uma das mortes foi uma foto de uma pessoa que foi fotografada muito no primeiro mês da exposição. Então assim, é, essa foto ela ela ela aparecia enquanto o sujeito forte é aquele voltado para o trabalho, o próprio trabalho. É, forçado, que o, o coronelismo português fazia, e a pessoa morreu. E aí os portugueses fazem de tudo para silenciar a, a tensão que está em torno dessa morte, entendeu? E aí você, você retornam a, a fotografia apagando ainda mais o desconforto que aquela pessoa está ali na, na, na, questão, na, na questão fotográfica. Né? E aí, é por isso que, que eu, eu até fiz esse, esse primeiro posicionamento, assim. Eu não estou falando de lugar nenhum, entendeu? Eu me, eu, eu me coloco como, como um historiador negro que está pensando essa experiência negra que está para além, ela não está só localizada no, no Brasil, mas ela está ela localizada nos Estados Unidos, na América Latina, nesses impérios coloniais contemporâneos e esses impérios coloniais têm uma questão racial extremamente complicada e, e cada um deles vai criar um é, modos e, e estratégias para lidar com essa tensão colonial. Os portugueses nesse primeiro momento eles colocam, eles tentam reforçar a, a, a, a, o seu a, o seu dom para ser colonial, né, para ser um, um, um império colonial. E aí anos depois eles vão eles vão adotar uma coisa que para gente está muito intrínseca dentro da identidade brasileira, que é a ideia de democracia racial. Né, os portugueses vão desenvolver uma coisa chamada lúcio na qual, para eles, eles vão acionar também o Gilberto Freire, que era um intelectual brasileiro, também para demonstrar como que o, o a colonização deles era diferente das outras, né? como a colonização deles trabalhava com uma harmonia. E, assim, dentro dessa, dessa ideologia de Estado, que, que se chama lúcio eles vão estar escondendo uma violência em torno da escravidão, da da colonização, em torno do trabalho forçado e usando de imagens na qual ele tenta a todo momento controlar a sua leitura. Essa, essas imagens elas elas têm tanto esse olhar do colonizador que, produ, que produziu essa imagem, produziu o que, que seria essa experiência através de um, de um registro visual, só que aquela, aquela imagem, ela tem aquela pessoa que está ali, e aí, como que a gente lê, como que a gente dá uma, um espaço para aquela, aquela pessoa, como que aquela pessoa ela, ela conseguiu se inscrever dentro desse documento, dentro dos limites que estavam impostos para ela, né? E é engraçado que, assim, ao mesmo tempo que você, você tem isso, quando você vai para, às vezes, um relatório, uma carta que estava dentro de, de uma dentro de, de um, uma documentação governamental, você vê que tem uma série de, de negociações com autoridades coloniais, né? E às vezes essas autoridades coloniais elas elas atuavam como mediadores, né? Até para conter os conflitos que existiam dentro do dentro da, da própria exposição, ou quando os portugueses iam para as colônias produzir imagens, como como foi também um dos casos que eu estudei. Os colonizados, eles não queriam se fotografar, então eles não apareciam no lugar que deveriam estar, deveriam estar, estar ali para ser registrado Eles fugiam, eles não estavam ali. Então assim, tem uma série de, de respostas que esses que esses colonizados eles vão dar para essa, para esse desejo colonial de documentá-los fotograficamente, demonstrar o que que era esse, esse esse império colonial que a gente só encontra no arquivo porque eles não, deixaram, eles não deixaram fotografar, eles não deixaram fotografar, e esse colonizador que estava lá querendo fotografar, fica extremamente irritado, porque ele não consegue fazer o seu produto, que é a fotografia. E aí é um pouco dentro desses embates de produzir imagem e não produzir imagem, que eu fui construindo dentro do, do da minha pesquisa, e eu venho construindo, e acho que é um pouco também esse lugar, né eu, eu consigo eu vou atrás dessa, dessa resistência Dentro dessa hegemonia, o que eu fico. Eu não, eu imagino que aqueles indivíduos que foram fotografados, eles também agiram, eles são, sim, agentes históricos, sujeitos históricos. Nós precisamos achar a agência deles, entendeu? É, é uma coisa que a Ana comenta muito assim: eu não quero dar uma voz a ninguém, né? Mas eu quero entender qual o espaço que ele tem dentro daquela experiência histórica. E é a partir desse espaço que a gente complexifica a experiência histórica, né? E aí, é um desafio para vocês futuramente trazer essas experiências e de um conflito. A nossa pesquisa histórica, precisa sim trazer esses sujeitos para complexificar a própria experiência histórica, né? independente de qual cenário nós estamos estudando. Beleza, Marcos. Agora a gente tem aqui a Bianca, Bianca Cruz. Bianca, você quer fazer a pergunta? Oi. Oi fazer Oi, por boa, áudio falar, que eu acho sim. mais fácil do que escrever. É que, na verdade, me surgiram várias questões, né? É, como eu disse. Primeiro, eu fiquei muito curiosa com o um dado que você deu sobre a universidade... É, universidade... Universi hum! Que a educação só, só passou a ser permitida para as pessoas negras a partir da construção de, de 88. Porque, como a Ana disse... A gente está num momento, especificamente agora, muito tenso em relação às questões sociais e que a gente estuda muito pouco sobre onde estava essa pessoa negra nos momentos que a gente estuda a história do Brasil, por exemplo. É, a gente não pensa é, onde estava o analfabeto negro, onde estava essa pessoa, se essa pessoa era alcançada pelas políticas de educação, por exemplo. Eu digo isso como uma futura professora que deveria estudar isso na universidade por exemplo é mais uma que eu achei interessante e você disse mais de uma vez que, a, que a, as ações afirmativas e a iniciação científica foram a base de manter a sua permanência na, na universidade que era uma relação tensa é, e aí eu fiquei curiosa se você entrou na graduação logo quando essas ações afirmativas começaram e como é que você lidou com isso pessoalmente? Porque imagino que deva ter sido bem complicado. É, e Em relação especificamente ao, ao, ao seu trabalho, é, eu queria saber se você foi para o intercâmbio ainda na graduação ou na pós, e já no Porto, como foi que você chegou nessa, nessa, nessa fotografia se ela, por acaso, ela é a gente consegue ter acesso a ela é, pela internet ou, ou só no arquivo mesmo. Como é que foi esse processo mesmo de chegar na fotografia e começar a estudar ela com todos esses pontos que você já, já abordou até agora? Isso, muito bem, muito bem. O, o, o Marcos, você quer responder a Bianca, ou eu posso passar para a Bruna, para a Bruna ver se ela tem tem não, não, não, não, não só deixar esconder porque foram três e aí a, a ah, gente pode beleza então é Bianca né Bianca é uma questão assim a o que eu levantei é a universalização da educação você tem é, sujeitos negros que vão vão é, ocupar bancos escolares mas a universalização da educação assim todo mundo tem que passar pela escola né que é uma, uma coisa importante que, que é o que a gente lida enquanto professor da educação básica, eu também sou professor da educação básica e eu sei os racismos que tem enquanto dentro daquele espaço, a universalização, todo mundo tem que passar pela escola, ela vem com a Constituição e com a ECA e a LDB, entendeu? É, você teve suspeitos que se escolarizaram ao longo do século XX, mas, enquanto uma obrigação do Estado de que todo mundo tem que passar, todo mundo é, é muito recente. E aí, por isso que, que assim, é uma questão muito forte para mim, como professor e como uma pessoa que lida dentro do espaço escolar, com esse racismo muito naturalizado. Não é à toa que, assim, é, a gente tem maior número de evasão de jovens negros, maior número de repetência de jovens negros, e, e, assim, esses dados, eles são naturalizados, né? mas eles são naturalizados e a gente não pensa um pouco o que é esse processo de universalização e democratização da escola, que é muito recente e muito em também de, de recursos cada vez menores, né. E e é um pouco essa questão, essa universalização da educação, não aconteceu só na, na educação básica, esses movimentos de universalização acho que criam também espaços dentro do ensino superior. E aí, por isso que, que eu juntei tanto essa universalização com a questão das ações afirmativas. Porque não adianta você só escolarizar aqui o, o jovem negro, ele, ele passar por esse processo todo e não conseguir alcançar a universidade. Alcançar e se manter na universidade, né? Porque a nossa, um dos maiores debates nossos, não é só esse aluno entrar, é ele também se manter na universidade. Por isso que a questão da da Bolsa de Iniciação Científica, ela foi fundamental. Ela foi fundamental e por isso que a gente tem que defender muito essa política, porque é através dessa política que vários estudantes negros conseguem se manter na universidade, entendeu? E a universidade, ela, ela tem que ser o espaço da diferença, ela tem que ter a gente ali, trazendo essas questões. É tenso? É, porque assim, a todo mundo, né, eu, uma coisa que eu ouvi, que eu até comentar falando, durante a graduação, é falar que a graduação era a bala comum. Gente, a graduação são pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar da, da sociedade brasileira. E você falar que aquilo era é a bala comum, entendeu? É, assim, é de uma arrogância sem precedente. E é essa arrogância que a gente tem que criticar. A gente tem que estar ali, eles estão, estão incomodados com a nossa presença, mas a gente tem que estar ali. Eles também tem que estar faltando essa questão racial. E, assim, às vezes a gente não não não conhecem que eles não querem assim a história do, do sujeito negro enquanto agente histórico pouco é visto dentro da, do ensino do ensino de história e quem vai mudar isso somos nós professores assim nós professores reconhecendo os negros enquanto agentes históricos sujeitos históricos é que vamos cada vez mais trazer essa experiência desse desse escravo que não que resistiu à escravidão da de da escravidão a maior experiência histórica de liberdade das Américas é o plano dos Palmares, e ele aparece como um box dentro do livro didático, isso não, tem que acontecer, não pode acontecer. A lei de 1639 é importante nesse sentido, a gente tem que colocar ela para além da história, ela tem que atravessar todo o conteúdo histórico. A gente não pode estar falando ainda de Renascimento sem trazer as colaborações que os árabes tiveram dentro do Renascimento, como que os renascentistas também estavam ligado com a expansão marítima, com essas conexões com mundos que eles não conheciam, entendeu? A gente tem que estar trazendo e debatendo às vezes, temas clássicos da história, trazendo uma questão racial, mostrando para eles, por exemplo, a gente fala de trabalhador, como que a gente não pensa quem são esses trabalhadores, entendeu? Quem são esses trabalhadores? Eles, eles são as mesmas pessoas? Não, eles não são as mesmas pessoas, entendeu? Então, a gente vai trazendo essas experiências e vai complexificando realmente essa experiência histórica. Essa complexificação da experiência histórica ela vem acontecendo na historiografia. E nós, enquanto professores de História formados para essa historiografia que está alinhada, que está se preocupando, precisamos trazer também para o ensino de História, senão a gente vai estar reverberando uma coisa que os movimentos sociais já criticam há muito tempo, que é o eurocentrismo do currículo, entendeu? E nós temos uma lei e essa lei ela tem que ser cumprida tá certo? E a questão do intercâmbio, que aconteceu no, durante a graduação, eu fui para o intercâmbio, ele era uma, uma política, na verdade, era uma política que, que, de internacionalização da graduação, então você estava cada vez mais indo estudantes para as universidades europeias, universidades latino-americanas e americanas. E aí, é, por exemplo, eu, eu tinha essa relação meio tenso, né, e eu vi dentro de uma sala de aula um professor falar que a escravidão que os portugueses é, realizavam, ela era humanitária, e aquilo causou tamanho, tamanho, tamanha repulsa, e eu tinha muito tempo na, na biblioteca, porque eu tinha um intervalo de um, de uma aula para outra, e aí eu estava na biblioteca, e aí nessa, nesse dia mesmo que aconteceu isso, eu fiquei procurando publicações, trabalhos publicados, né, e aí, num trabalho que trabalho publicado, eu encontrei esse álbum. Né? O pesquisador ele colocou o álbum fotográfico junto com o material dele. E aí, eu fui procurar. Aos poucos, eu fui descobrindo é, que, que tinha um, um site onde reúne essa, é, essas fotografias, que depois eu posso até colocar aqui para vocês, eu até vou até colocar aqui no um, um, um chat. E, e algumas dessas fotos, elas não estão digitalizadas, elas não estão com fácil acesso, mas algumas já estão. E aí entra uma das questões do meu lucrado, é meu justamente o que é essa imagem sendo digitalizada e publicada para o grande público, entendeu? Muitas dessas imagens, elas acabam sendo publicadas com pouquíssimas informações do contexto que a é produziu. E, e uma delas né, específica gerou uma, uma situação super tensa, né, que eu pretendo pretendo fazer dentro do, do doutorado, mas eu não sei se eu vou conseguir ter fôlego para trabalhar ela. Né. O que acontece? Uma das retratadas, é a da descendente dela, a neta, liga para o arquivo e, e solicita a retirada das imagens, porque aquelas imagens eram de sua mãe violência para a família dela. Eu sei disso, que aconteceu isso, é, mas eu queria tentar ver se tinha algum processo criminal, se ela, se ela judicializou, é, tentar ver se ela, como que foi esse processo. né? Esse processo aconteceu no início dos anos 2000, né? que é o processo de digitalização desse acervo. Eu só consegui saber disso porque eu, eu tive contato com uma, uma pesquisadora que trabalhou com, com essas fotografias e ela se encontra nessa questão, mas na área, eu tal me disse na época era dar muito peculares esse contato e a pessoa não deixou nenhum contato, né? Então assim, não sei se vai ser fácil, não sei se é possível, mas eu vou tentar pesquisar isso, né? Enfim, acho que eu te respondi, né? Muito Sim. bem. Agora temos aqui uma pergunta da Bruna. Bruna, você está aí? Quer fazer a pergunta, Bruna? Ela ah, está sem microfone, né? Ela está sem microfone? É, tá. Ah, tá. Então eu faço a pergunta dela. Ela falou aqui. É, poderia aprofundar? Não. Você poderia falar é, mais da maneira ética de utilizar essas imagens? E a Mariana, logo depois, pergunta se você poderia aprofundar um pouco essa ideia do lugar de fala que eu, que eu comentei. Se você concorda com isso, em certa medida, né? ou se, se você pode aprofundar essa discussão, que eu acho que é uma discussão que está atravessando uma série de questões e depois eu tinha uma provocação para te fazer também mas quem quiser fazer pergunta manda ver aí então eu acho que as duas elas são bem bem conectadas né tanto essa maneira ética de usar a fotografia quanto esse, esse lugar de fala é, uma dessas questões é, é isso assim, pensar aquele aquele sujeito como um sujeito histórico né eu acho que a gente, é, é através dessa dessa reflexão achando que a pessoa ela não está sendo é, ela está ela agindo também ali ela não ela não é um, um sujeito sem, sem personalidade ele não não um sujeito sem história né é que a gente vai conseguir ter estratégias para usar essa imagem né e justamente essa ética é não reverberar o colonialismo que a produziu a partir do momento que a gente entende que de enquanto sujeito histórico outro, uma pessoa complexa e enquanto ah, é, uma pessoa que está se inscrevendo no documento que pode ser um monumento desse Estado colonial é que a gente vai ter uma ética para usar essa imagem pública, né? Em público, produzir um conhecimento honesto com aquelas pessoas que, que foram retratadas de um modo violento, é trazendo essa experiência deles, né? De que forma eles também tentaram burlar essa essa questão? Como eu disse para vocês, uma uma quando eles iam procurar produzir potes nas colônias, muitos colonizados não apareciam. Ou ah, foram aparecidos. Conta a história depois do terno. A história do terno é boa. É. Para ver essas é. negociações aí. Que pois, quando você acabar, conta a história da comunicação que você fez lá na Ampu. A história do terno é ótima. É, tem essa também. Então, é, eles, é, só terminar essa questão do. Eles não apareciam. Eles faziam um. Um, um lugar para produzir imagens, né? produzir pesquisas etnográficas, e não aparece ninguém, entendeu? Então, que eles vão criando várias estratégias de como reproduzir essas fotos dessas pessoas. E não só eles vão criando essas estratégias, quando eles vão produzir as fotos, tem todo um modelo que a pessoa tem que se inscrever na foto, né? Ela tem que vir de frente, de perfil de lado. E a... A, esses, esses colonizados, eles não, aparecem, eles não querem fazer assim, eles querem fazer pose, eles fazem uma, uma uma cara que não é dentro dos padrões que a ciência antropológica queria e tudo mais. E essa essa questão do termo, o que acontece? O, o, os portugueses vão organizar uma exposição em plena Segunda Guerra Mundial, que é a exposição do mundo português. A exposição do mundo português ela tá ela acontece com seis durante seis meses né e aí eles convidam o rei do congo né para reafirmar um laço do, do estado português com o, o reino do congo e eles vão acionar uma história do século XVI que essa aliança já já existia desde aquele período e tudo mais hein? então o rei do congo ele era muito importante está na, na exposição e ele vai ser a grande figura é, dessa dessa dessa relação amistosa né, muitas éticas. E aí o que acontece? Você para para pensar, gente, como que um, um rei, né, ele foi para para metrópole e ficou seis meses lá? E aí você já começa a se questionar como que é essa, essa presença, né? E aí como que é? O rei do Congo ele ficou ali, mas ele tinha várias regalias. Primeiro que ele não ficou preso ao espaço da, da exposição, ele podia transitar pela cidade, ele foi visto outras cidades, também portuguesas, ele era ele foi tratado como autoridade mesmo, autoridade de Estado. Isso nas fotos não aparece, só aparece no outro documento. Né? As fotos que, que acompanham, isso não, isso não aparece. E aí... O rei do Congo, ele, como ele tinha essa liberdade, a esposa dele usou o carro do presidente da república para circular por Lisboa, ele, ele ia para Baixa de Lisboa fazer compras, enfim, ele fazia o que ele queria e não necessariamente o Estado português e os organizadores da exposição sabiam o que ele estava fazendo. né o importante que ele, o rei do Congo estava lá. Mas, assim, o rei participa de um casamento dentro da exposição e os organizadores não conheciam, não sabiam dessa existência. Ele, ele, ele vira padrinho de casamento dentro da, da exposição também, padrinho de, de batismo. E, e, os, e os organizadores não sabiam. Então, assim, o que as fotos demonstram, um controle daquele corpo, você, quando vai para a documentação, você vê que eles não sabiam mesmo, assim. Eles não sabiam o que estava acontecendo, e eles faziam o que bem entender. E o auge disso é o quê? O rei do Congo, ele não usava as roupas étnicas, né, digamos assim. Ele só, só usava na nos momentos para tirar foto. Né. Ele usava terno, usava terno. A comitiva dele também usava terno, tudo mais. E aí o rei do Congo ele vai fazer compras na baixa de Lisboa e compra o quê? Ternos, né? Para ele e para a comitiva dele. E aí ele compra ternos. A exposição acaba, ele volta para o Congo, e meses depois, os organizadores do, do, da, da exposição recebem uma cobrança. O vendedor do, do termo cobra dos expositores o, o preço do termo. Por quê? O comprou o termo e colocou na conta da, da exposição. E ninguém sabia disso, entendeu? Então, tem toda uma discussão em torno: assim, como que ele pode ter comprado, ele não comprou, não, ninguém sabe que ele comprou, que não se e fica nessa discussão, assim, em várias capas durante meses e dentro da, da prestação de contas, assim, quase um ano depois, a disposição colonial paga ainda paga com juros. Porque o preço que é colocado no início, ele é completamente diferente do preço que eles pagam lá depois de um ano. Então, assim, essa também é uma estratégia desse, desse sujeito colonizado para burlar essa esse controle. Ele não era controlado, ele não era... Tamanho controlado, ele comprou até ninguém sabia. Ainda por cima, botou na conta dessas organizadores. E a partir disso, trazer essa história que quebra um pouco a imagem do, do, do rei do Congo como se fosse uma imagem colonizada. Ele não era Ele não era sujeito histórico, ele era tanto sujeito histórico que ele circulava por, por Portugal, andava de carro do presidente, entendeu? Ele tinha uma certa liberdade, né? É... Ele... E, Marcos, sobre esse debate do lugar de fala que a Mariana levantou, o que você pode falar para a gente? Tem a ver... O Lucas também falou um pouco da, da ideia de uma perspectiva decolonial. Esse, essa, essa, essa, essa perspectiva, né, ela está ela ligada a uma nova dimensão historiográfica? Quer dizer, é, é, é, só, é, só tem autoridade para falar da história é, do povo negro, quem é negro, do povo é, é, indígena, quem é indígena, como é que essa essa discussão ela se coloca em torno da produção historiográfica? Qual é a sua posição em relação a isso? Eu acho que não é, é ele não pode... Não é único e exclusivamente é, apenas negros podem falar de histórias negras e tudo mais. Né? Eu acho que o, o debate em torno do lugar de fala e de outras questões também, é um pouco do saber situado. É assim, você tem um lugar que você fala, um lugar que marca a nossa experiência. assim A minha experiência enquanto pesquisador negro demonstra muito o que é a minha escrita historiográfica. Como é como que eu vou avaliar aquele, aqueles documentos, como que eu vou escrever essa história, como que eu vou convocar esses sujeitos dentro de uma perspectiva histórica. Então, assim, é o lugar e as minhas experiências enquanto um pesquisador negro, um professor da educação básica, elas vão estar inscritas dentro da minha, dentro da, da minha produção historiográfica. Eu não estou produzindo de lugar nenhum, entendeu? Eu não, é, não existe aquela ideia que, que é muito demarcada né, do, do, do pensamento ocidental, enquanto o homem universal. Não existe esse homem universal, porque esse homem universal, ele não é negro, ele não é mulher, ele não é indígena, enfim. Ele é, ele é um homem branco, europeu, e ele assim, tem essas experiências, ele não pode falar por todos. né? E a experiência dele não é, não é igual de todos. E esse, esse, esse debate em torno do lugar de pau, do saber situado, é, é demarcar que as, as nossas experiências enquanto sujeitos e a nossa ação enquanto sujeito dentro desse mundo né, demarca as nossas escritas. Como o, o Mark Bloch falava muito, né? O historiador é uma pessoa do seu tempo. Nós somos uma pessoa do no nosso tempo que é atravessada pelas nossas experiências. Então, assim, é impossível eu estar escrevendo sobre o colonialismo em português e não, e não me demarcar enquanto um pesquisador negro. Porque, assim, o racismo também me, me, me formou e me forjou dentro da sociedade brasileira. né? Tanto que, que na minha pesquisa, sempre coloco também que o, o meu olhar é de uma pessoa do Brasil olhando essas, essas imagens. né? Eu sou atravessado por uma experiência é, americana, olhando essas, essas imagens. Eu tenho tanta convicção que se eu fosse uma pessoa, se fosse um, uma pessoa da Guiné, da Guiné-Bissau, iria de outros modos. né? Por exemplo, aquela aneta de uma das retratadas, ela vê aquela imagem de outra forma. né? E aí é, é, é tentar entender essas experiências também atravessadas em ponto escrito e não é não é colocar que, que é e exclusivamente daquela pessoa, né? Se você não participou daquela experiência você não pode falar, mas é saber que, que essa pessoa que, que participou da experiência, outras pessoas que podem colaborar, elas trazem complexificações diferentes para essa temática. E aí é um pouco entender que essa experiência histórica ela, ela atravessa também por essa experiência do próprio historiador, enquanto o sujeito é marcado dentro da sua história. E é, é engraçado que assim, essa, essa essa perspectiva eu tive muito dentro do, do labor e dentro do estudos de história oral. Porque você tem, você para para ouvir a pessoa e tenta entender e construir essa história, que é o debate da história pública, em colaboração com essa pessoa. Né? Que é você parar, ouvir, tentar compreender o que, que são essas experiências que vão formando essa essa memória dessa pessoa você está ali para um lugar de escuta, né? de tentar compreender. E é a partir dessa colaboração compartilhada, essa autoridade compartilhada com que com, colabora que a gente vai construindo essa história. É eu, do meu, do, meu saber circulado, dentro de uma experiência, de uma das pessoas que também viveram aquela, aquela experiência. Como que a gente pode produzir história a partir desse, desse debate é, honesto né, entre os sujeitos históricos? E acho que é um pouco por aí. Muito bem. É, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que o pessoal ficou meio meio parado agora. Mas então vamos na minha provocação. Vou fazer uma provocação. Você está? Deixa eu ver se se, se dá para ver aqui. Eu separei uma. Eu separei uma. se dá para ver. Eu separei aqui, ó, uma uma matéria da sai sai coisa mas eu vou eu vou eu vou ler para você é, o que que do que que se trata para a gente poder fazer, falar um pouco a respeito dessa ideia é, que eu quero que eu quero trazer para a gente poder discutir Cadê você Marcos está aqui aqui ó Chama, foi publicado no dia 20 de maio na Folha, na Folha de São Paulo. Chama O Senhor das Guerras. É, e aí tem a imagem do zumbi. Dá para você ver a imagem do zumbi? Está é, dando para ver? Então, ó, ele diz assim... É, eu vou ler a matéria, assim porque ela tem algumas coisas interessantes. E aí a gente pode discutir, eu acho que as ideias que estão sendo centrais aí. É, dessa, dessa discussão que eu acho que está muito presente na experiência dos movimentos sociais hoje e na forma... É, eu até separei aqui, né, você lembra desse livro que a gente, a gente comprou? Quer dizer, que tem a vida de colonidade o pensamento afrodiaspórico, como essa dimensão afrodiaspórica, ela de repente está é, é, tensionando em certa medida... Essa ideia do revisionismo. Vamos ver como é que a gente pode. Isso é uma provocação do tempo agora e, e, e para a gente poder discutir. Diz assim: atacado pela Fundação é, com o seu nome, no dia da abolição, Zumbito dos Palmares é mais uma vítima do revisionismo histórico bolsonarista. É, aí diz: no, dia, no último dia 13 de maio, dia da abolição da escraviatura. A Fundação Palmares, responsável pela promoção de manifestações culturais negras, publicou uma série de artigos relacionados à data. É, Se sim, sim, sim, em anos anteriores a data foi chamada de Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, ou ainda de Dia da Falsa Abolição pela entidade, sob a gestão do bolsonarista Sérgio Camargo, porém o tom mudou de forma acentuada. A justificativa, escreveu Camargo, numa rede social, era de que a organização não propagaria mentiras, aí cito, mentiras, deturpações e relativismo histórico. Fecha a citação. É, num dos textos, o foco é a princesa Isabel, lembrada por sua, abre aspas, preocupação sincera e empenho ativo na libertação, indenização e assentamento dos escravos. Fecha a citação. No outro, o advogado e abolicionista Luiz Gama é elogiado por sua luta contra a escravidão e chamado de, entre aspas, merecido herói do povo brasileiro, fecha aspas. Ambos são assinados pelos diretores da Fundação Palmares. Os artigos são. Os artigos mais polêmicos, porém, vers versam sobre um personagem que batiza outro dia celebrado daqui a exatos seis meses zumbidos Palmares. Num deles assinado pelo, é, é, pelo jornalista e professor escolar Luiz Gustavo dos Santos Crispino questiona já no título, entre aspas, Zumbi e a consciência negra existem de verdade? Fecha aspas. Na publicação, Crispino ataca o que chama de endeusamento de zumbi pelos, pelo movimento negro. Ele avança, então, de modo a concluir que o grupo foi usado a partir dos anos 1970 pela luta, isque, aí cito, esquerdista como massa de manobra para separar a população em nichos pelos partidos partidários da transformação do Brasil no um país comunista, fecha aspas. Questionado sobre a carência de citações que embasavam essa segunda etapa do artigo, Crispino afirma que a obra não se pretendia acadêmica e só ilustra uma opinião sobre o assunto. Aí ele diz, é um direito que eu tenho de achar que zumbi não merece ser herói. Hum, fecha aspas. Que afirmou não ter certeza da existência do personagem histórico. Quando a repórter afirma, então, que uma série de documentos comprovam a vida do líder, ele respondeu que foi impedido de ir à Biblioteca Nacional para fazer uma pesquisa mais aprofundada por causa da pandemia. Aí ele diz, eu usei os livros que tinha, mas o que de fato se sabe sobre o zumbi? A historiadora e antropóloga Ilia Schwartz é, esclarece de, de pronto que não há dúvida de que o personagem existiu e liderou o Quilombo dos Palmares, o maior eixo afroatlântico na antiga capitania de Pernambuco, na segunda metade do século XVII. Schwartz lista uma série de registros indo de 1679 até 1695, ano da morte de Zumbi. Que mencionou o personagem. São documentos produzidos pela própria coroa, correspondências, pareceres, que narram suas tentativas de acabar com o quilombo. A biografia de Zumbi também é conhecida de Schwartz. Ele nasceu em 1655, no próprio Quilombo dos Palmares, mas foi feito prisioneiro e levado para viver na vila de Porto Calvo. Foi batizado com o nome cristão de Francisco e educado em latim e em português pelo. Padre Antônio Melo, em 1670, então com 15 anos fugiu para Palmares. Aí, ela, aí é, cita aqui a Lilia Schwartz. Sabemos localizar o percurso da pessoa com esse nome e quando ele foi morto. O que não temos é a descrição física de zumbi, afirma Schwartz. Mas isso não impediu, por exemplo, que nossa historiografia construísse a imagem de Tiradentes. Fecho a citação. Já a Associação de Zumbi ao Movimento Negro data é, de fato dos anos 1970 com a fundação do Movimento Negro Unificado, o MNU, afirma a historiadora Inaê Lopes dos Santos, professora da UF, né? agora do Departamento de História. O grupo é, resgata a figura de zumbi justamente em oposição à Princesa Isabel, segundo Santos, é, com isso deixam de homenagear uma mulher branca, supostamente redentora, para contar a narrativa dominada por um negro a historiadora afirma que é inegável que Palmares é um cancro no meio da história brasileira dentro desse contexto que era a mais é, é, antagonizante possível da escravidão é, peraí, é da escravidão esses homens criaram praticamente um Estado que vira uma das maiores ameaças para a coroa portuguesa no Brasil. É, não é qualquer coisa, diz ela, sobre o quilombo, que deu o nome à fundação, hoje presidida por Camargo. Vamos lá. Só elogiar a canetada é, da princesa não procede, diz Lilian Schwartz, acrescentando que a Lei Áurea foi uma espécie de golpe mal sucedido para garantir o terceiro reinado. Sabemos que a abolição foi um processo coletivo que envolveu escravizados, profissionais liberais, negros e brancos, trabalhadores abolicionistas. A firma historiadora e, como ela, outras, né? como a Keila Grimber, a própria Hebe Matos, que trabalha com a gente, enfim. Só elogiar... É, é, ah, sabemos que a abolição foi... Ah, é uma articulação entre o zumbi e o movimento negro e os, e, os, e, os, e os tais grupos esquerdizantes da sociedade, que diz Crispino, parece ter causado mais controvérsia contudo. O professor e jornalista afirma que o movimento negro, esse é o direitão, o movimento negro cria cada vez mais separação social que interessa apenas a política esquerdizante, que busca levar nossa pátria a um viés difer é, difer que difere completamente do verdadeiro brasileiro, cuja índole, índole é definida como amistosa, pacata, alegre, festeira, dentro desse amálgama que é a nossa gente miscigenada. E Vai aí! São noções que, segundo Santos, recupera ao pé da letra a visão do Estado brasileiro no final da Primeira República. Então, a tensão racial foi minimizada com a introdução do mito da democracia, da democracia racial, que dita que os três antepassados do povo brasileiro, portugueses, negros e indígenas, contribuíram para criar a identidade nacional. É aquela ideia do cadinho, é, das raças que... É, Traveste preconceito com, como se fosse antropologia social, né? Com isso, afirma a historiadora, some o conflito. O que eles fazem é recuperar uma ideia de Brasil que parte do pressuposto da desigualdade é, que, não, que é só, só socioeconômica. Então, é, é, é interessante e... e... Eu, eu vou acabar de ler porque ela, ela levanta outras figuras que eu queria que a gente trouxesse para a conversa. A matéria está tá, tá acabando. É, com isso, afirma... Não, a visão ajuda a explicar ainda por que Luiz Gama aparece como uma alternativa zumbi entre os artigos da Fundação Palmares. Ou porque Sérgio Camargo sugeriu uma enquete no Twitter na semana passada para mudar o nome da Fundação Palmares para a do engenheiro André Rebouças outro abolicionista, ou então o escritor Machado de Assis, embora Camargo tenha garantido de que não há um projeto nesse sentido. É óbvio que são nomes importantes, mas eles ascenderam socialmente, circulavam entre a intelectualidade branca e estão historicamente apartados da herança africana, diz Santos. Lembrando que há indícios que o quilombo dos Palmares reconstruía certos aspectos da sociedade daquele continente. Isso só reforça a necessidade de continuarmos falando de Palmares e de Zumbi, um escravizado fugido que lutou no fronte contra o sistema, o que não significa, então, falar desses outros homens, quer dizer, não deixar de falar deles. Né? Presidente da O Negro... Unidade que luta contra o racismo na capital paulista, Fernanda de Paula diz que encara a publicação dos textos pela Fundação Palmares como uma maneira de desviar a atenção de questões que afligem diretamente a população negra, em especial no meio da pandemia. Autor de uma graphic novel que narra a história do Quilombo dos Palmares, Angola, Janga, a cartunista, o cartunista Marcelo de Salle, diz que textos estão em consonância com o alinhamento da Fundação Palmares com o atual governo, que vem desconsiderando uma série de batalhas históricas, não só dos negros. Esse grupo recusa a realidade da injustiça, diz o, o, o cartunista, que impulsiona essas lutas. Eles buscam reescrever e afirmar uma narrativa própria para sua legitimidade. Penso que o chefe da Fundação Palmares está transformando em guerra ideológica o que é exercício de, de história, diz Lilia. É, vivemos nesse momento uma, um grande processo de retrocesso da democracia, quando sempre acontece uma tentativa de manipular a história, mas a história não é bula nem remédio, não é cloroquina. Então, <risos> é, é, eu queria, é, é, quer dizer, eu me alonguei na leitura da matéria porque eu acho que ela é interessante para a gente poder pensar justamente primeiro, a questão do revisionismo histórico, que é importante para a gente ver. Segundo, essa ideia da construção do mito e do papel político de determinadas figuras para determinadas para determinados processos sociais. E terceiro, entender um pouco e aí essa diferença. Eu não sei se isso é uma coisa para a gente discutir. Como é que o movimento negro nos Estados Unidos ele consegue, né, alguma coisa que Aqui a gente não consegue. Né? É, uma, é uma provocação mesmo para a gente poder conversar. Quero ver como é que você reage à minha provocação. Ela foi meio comprida, mas é só para a gente poder animar a conversa. Vamos lá, Marcos, passo a bola para você. Não, vamos lá. Então, tem... Ah, foi. Não, então, tem, tem questões bem interessantes, né? É, primeiro, assim, a gente está num momento de negacionismo, né? Eles estão chegam a negar a, a presença de uma figura super importante E, assim, não só negar a presença dele, como colocar dentro, que a própria matéria coloca, como se a abolição fosse fruto da benevolência da princesa Isabel, que tem trabalhos históricos que já demonstra que isso foi uma construção do império. Entendeu? A construção da princesa Isabel Como a Redentora Como aquela que estava preocupada Com a abolição da escravatura Isso é uma construção dentro desse império Para assegurar o terceiro império Como a própria reportagem traz né? Mas que você tem Uma série de De, de ações Dos próprios escravizados né? Primeiro, a gente tem, um, tem Uma lei que proíbe o tráfico Em 1831 então, a partir de 1831, todo mundo que chega no Brasil, ele vai ser escravizado, porque ele veio no período ilegal. você já tinha uma lei que proibia o tráfico negreiro. E essa questão é tão importante que os próprios abolicionistas, eles, num período da década de 1880, eles vão reforçar essa lei. Então, assim, essa lei existia, ela foi burlada pelo próprio Estado. E aí você tem essa, essa violência, né? de escravizar pessoas. E você tem esses esse sujeitos é, tentando é, questionar essa, esse, esse cativeiro. Seja conseguindo, é, percurso, né, conseguindo dinheiro para conseguir a sua própria liberdade, é, fugindo em massa, provocando, tentando a morte de, do senhor, enfim, você tem uma série de reações desses sujeitos que questionam a a própria instituição escrava. Então, assim, a abolição da escravatura na né, década de 80, né, com a princesa Isabel, ela, é, ela, é, ela foi fruto dentro dessa série de, de movimentos e questionamentos dos próprios sujeitos escravizados, desses, dessas pessoas, dos próprios sujeitos pretos, né, daquela, daquela, daquele contexto, que já questionavam a, a, a instituição escrava. Então, assim, você tem todo um período que questiona a instituição escrava e, e o império faz essa abolição, faz a abolição do pior jeito possível, porque como você não, você não tem uma política de acesso à terra, esse, esse liberto, uma política de, de universalização da, da escolaridade, enfim, você essa a abolição tem, tem esses, esses, essas inúmeras brechas, né? Mas esses sujeitos e eles vão vão ser incluídos nessa sociedade com uma cidadania super precária, porque eles, eles vão no, no Império, tem a questão do voto censitário, que, que vai negar eles o acesso ao voto, e depois na República vai ter a questão do analfabetismo, né O voto do também é uma das questões que, que só só é alcançada com a Constituição de 88. Então, você tem, tem uma cidadania precária, tanto que a questão da, da universalização da escolaridade ela é uma pauta do movimento negro justamente por isso. Você tem que tornar isso uma obrigação, uma obrigação do Estado. Entendeu? Tem uma, uma série de pessoas que nunca estiveram dentro da, da, da escola. Eu eu tenho alunos que, que, assim, se a gente fala da primeira geração na, na, na universidade, de famílias, como é o meu caso, você tem a primeira geração de pessoas que estão concluindo o ensino fundamental. Então, assim, é muito grave. Isso então, é, é é um, é um marco, assim, um poço da da questão do Brasil, que a gente pouco, pouco se debruça, né? Então, assim, esse movimento de negação, ele também é muito para tentar é, minimizar uma luta que é, de um, que é mais de um século. Assim. É a, a constituição do, do, de Palmares, enquanto mito, enquanto um símbolo da, da da liberdade, era fundamental para um contexto aonde discutir racismo era, era crime contra, contra a nação. Durante a ditadura você tinha uma, uma, uma lei que discutir racismo era era questão de segurança nacional. Então assim, se as pessoas falam que não existia um racismo, por que você tem uma, uma lei que proíbe? entendeu? Então assim, tem tem uma questão que o próprio Estado brasileiro ele vai vai, vai criando um mecanismos para que essa tensão não venha é através da, da questão da lei, é a questão da queima dos documentos da da, da escravidão. Então, assim, é um passado que a sociedade brasileira, enquanto sociedade, não quer discutir, entendeu? Tanto que, que eu volto a afirmar, a questão das ações afirmativas é justamente colocar a presença minha e de outros sujeitos, enquanto assim, nós temos uma história nós queremos que ela seja discutida enquanto um debate público. Temos que discutir essa, essa, essa marca que nos formou enquanto, enquanto sociedade, né? E é, e, é, e é fundamental, acho que assim, a gente enquanto historiador, nós temos que sim engaj estar engajado numa uma luta antirracista, nós estamos dentro de uma, de, da educação básica. Temos que criar um espaço uma educação antirracista, trazer essa experiência desses sujeitos históricos, enquanto construtores dessa história, dessa experiência histórica. E aí, é, é uma coisa que, por exemplo, é, é impressionante. É, as pessoas falam de tem ganhos dentro dos Estados Unidos que, que a gente não conseguiu enquanto movimento, né? Mas, por exemplo, é, tem, tem intelectuais negros que falam da importância, da intelectuais negros norte-americanos, da importância de um ministério da igualdade racial. A gente teve no Brasil, os Estados Unidos nunca teve isso. Entendeu? Temos ganhos, temos exemplo, uma lei que, que, que coloca a necessidade da, da história negra no currículo, você tem uma série de discussões, de avanços dentro do, do, do Brasil, que a gente pouco dá atenção. E parece que é só os gringos que, que, que inventaram, né? Por exemplo, é, nós temos uma intelectual, uma intelectual negra que já discutia interseccionalidade nos anos 80, que é a da, da Gonzalez, que faz parte desse movimento negro. E a gente não conhece ela. Então, é, parece que a interseccionalidade surgiu de fora e não estava não aqui dentro. A, a gente por uma harmonia. E eles estão criticando isso a todo momento. sabe? Você tem a construção de um teatro experimental do negro para criticar o blackface, para criticar a, a não, não espaço dos negros no do mundo das artes. Você tem fotógrafos negros também questionando a imagem que era produzida do, dos negros. Então, assim, a, a nossa visão às vezes é tão colonizada tão que, que a gente não consegue nem se debruçar para essas experiências, entendeu? Por isso que a nossa, a nossa presença dentro da universidade é fundamental, assim. É a partir da nossa presença que essa experiência histórica nacional ela vai ser cada vez mais complexificada. Né? Eu acho que é isso. Que tem mais coisas que a gente poderia conversar, dialogar, porque ela, ela é, muito, é, é muito importante. Eu queria trazer agora para a gente já chegar a, a... Já ir fechando, porque eu acho que, se, se vocês quiserem, podem fazer mais perguntas pelo chat e depois eu, eu divulgo aqui. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho foi, é, a respeito, né, só para a gente poder é, meio que acompanhar é, um pouco é, esse debate sobre a questão racial, a questão étnica, a, a, essa política étnico-racial, de uma maneira geral, com um exemplo é, bem concreto, foi essa experiência que a gente teve no início do ano agora, indo juntos lá para a aldeia de Cachoeira Seca, é, hum. na, no Pará, né, para ter aquela experiência com a comunidade é, indígena dos Araras. E, aliás, hoje eu recebi um telefonema de manhã da Puro Goman e da Caiatu, que mandaram um beijo para você. Elas ligaram lá na aldeia para a gente, para saber se estava todo mundo bem aqui, que está todo mundo lá na aldeia. E é interessante, eu, eu, eu, eu, eu semana passada, participei da, da, de um debate sobre por que, que é importante ouvir a experiência indígena. E, apesar de eu não ser antropóloga, e a minha experiência indígena tá, com, com a comunidade indígena está muito ligada a essa experiência específica nesse projeto. né? Então, ela tem muito mais a ver com uma entrada pela imagem, pela história oral, é, do que propriamente uma pesquisa antropológica. Mas foi interessante que nessa, nesse debate tinha a Raquel Kubel, que é uma, uma, uma, uma mestranda, que ela faz mestrado é, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que ela, é, na fala dela ela meio que reivindica, né, é, para a fala étnica, para a comunidade, né, autoridade para falar sobre a questão ou sobre a história dos indígenas. E aí eu fiquei olhando a Raquel, que é uma pessoa que, acho que a, a, a etnia cubeu já, tá, já, já, tá, já foi contatada, eu acho que há bastante tempo, sobretudo porque é da região sul, onde tem o caiacangue, o Beu, que tem uma, um, uma história de contato com o mundo branco é, bastante longa. E esses, no, esses nossos araras, que são uhum. contratados há 30 anos. E como né, o, o, o, o, o massacre pela, pela sociedade de consumo, pela, pela, pela perda... Perda, porque sempre fica a sensação para mim eu estou abrindo meu coração né aquela sensação meio romântica de que eles perderam alguma coisa mas eles perderam para minha visão então eu queria que você que ocupa esse esse lugar militante né é, dentro né da, da do grupo é de estudantes e militantes do movimento negro né é, é, como é que você viu a sua experiência lá na, na aldeia? Quer dizer, compartilhar um pouco, eu acho que depois, até se, se der, eu trago o Gurão para falar aqui no grupo na próxima rodada, ver se ele tem tempo, para falar um pouco dessa experiência, ou fazer uma sessão só para apresentar a experiência, porque eu acho que foi legal ver como é que eu aprendo a, a manusear isso aqui para mostrar a imagem para o pessoal, porque eu acho que é. É extremamente desafiador para gente que trabalha é, com uma educação inclusiva, que trabalha para uma pela polifonia, que trabalha por, por pela descentralização do discurso é, de formação, né? Por uma pedagogia da libertação. sabe? como é que eu saí dali muito muito mobilizada? daquela experiência. Eu ainda estou processando a experiência, mas eu queria que você pode até falar um pouquinho para o pessoal é, ouvir é, o que foi essa experiência, né? É, não, foi uma experiência assim para mim foi muito, muito importante porque também eu nunca tinha tido contato com o trabalho indígena. O máximo que eu tinha era dar aula de história indígena para as crianças na educação básica e é muito engraçado que assim eu sempre quando vou trabalhar na educação básica da história indígena eu tento trazer aproximações da luta indígena com a luta do, dos negros, né? E, assim, para mim isso sempre foi muito claro, assim, não, eles, eles também estão tá, sendo violentados, tem uma uma violência colonial, a gente está muito mais próximo que não sei, sempre... Então, assim, para mim isso sempre foi muito marcante, né? E uma das primeiras falas que eu ouvi dos indígenas Arara era me chamar de Karen, eu acho que eu cheguei a comentar isso com a Ana, e carei é um não índio para eles. E aí aquilo ficou claro assim, para mim. Para eles eu estava muito mais próximo desse mundo branco do que deles, né? Do que é assim esse essa cidade essa esse mundo que eles tiveram contato há 30 anos. Eu faço parte desse mundo que está violentando e está destruindo assim essa questão. Assim. Para mim a destruição que, que, que esse contato teve com aquela com, aquele, com aquela experiência, né? dos índios, a, estarem perdendo a, a língua, eles estarem perdendo determinados hábitos, deles estarem perdendo determinados conhecimentos, determinados rituais, e aquilo ali era uma situação, assim, muito devastadora para mim, e, assim, eu queria me mobilizar junto com eles, assim, não, isso não pode acontecer e tal, e para eles, eu fazia parte desse processo que estava destruindo eles. Então, assim... Isso, para mim, foi muito forte e, assim, eu demorei um pouco a entender qual era, qual era a questão minha ali, como que eu poderia estar colaborando com eles, como que eu precisava é, falar assim, não, eu não, não faço parte dessa luta, mas é, eu tenho que levar essa história deles para além daqui, tanto que até a primeira aula com as crianças foi justamente essa questão da história dos araras de como que a gente pensa essa experiência indígena de, de uma homogeneidade que não é, entendeu? E essa experiência indígena, ela é extremamente diversa e a gente precisa pensar isso, essa diversidade. Mas, assim, essa, esse convívio, eu convivo com, com os indígenas na aldeia, ele, ele me trouxe inúmeras questões, assim, como essa de que eu não faço parte da... A luta deles é uma outra, que não é minha, ou... Assim, não, é, não é que não seja minha, mas é, posso falar, é diferente, né? Não adianta eu querer participar da, da, da luta deles, assim, né? tem uma Tem uma outra experiência que demarca aquela luta, né? Tem uma outra experiência com a natureza que, que eu não tenho, não tenho, sabe? Tem, tem conhecimentos que, que eles têm, que, é, que, que acho que foi, isso é uma coisa bem interessante da nossa experiência lá enquanto história oral a gente parou para ouvir os mais velhos da aldeia uma série de histórias que os mais novos, que às vezes eram da minha idade, nunca tinham ouvido. Né? E aí você vai, vai demarcando como que esse, esse contato foi violento. Né? É determinados rituais que eles deixaram de fazer, eram determinadas ervas que eles não conheciam mais, e aí só os mais velhos que conheciam, e aí era interessante porque eles levavam a gente para conhecer essas ervas. E aí, assim, ah, essa época é pra, serve para isso, essa época serve para aquilo. E aí tem uma série de, de conhecimentos que estavam um se revelando. Inclusive, é, né, é interessante que, assim, eles tinham um modo de vida, de habitação, que o contato alterou completamente e pôs eles em outro que, assim, eles não tinham nenhuma relação com a, com a cultura deles. E eu achava que extremamente violento e a, a, esse contato estava já destruindo aquela, aquela forma de, de habitação que eles não queriam para colocar outra que eles também não, sabe, não... Não foi perguntado, né? E se foi perguntado, era você perguntar assim, não, isso aqui vai ser melhor para vocês. Não, isso aqui vai ser melhor. Sabe, vai ser melhor ter um, ter um carro, vai ser melhor ter um trator. Mas para quê? Para quê? Vocês, vocês têm uma outra... Sabe? E aí era engraçado, porque assim, para mim era uma violência uma, uma muito grande e para eles, eles estavam, me parecia que estavam um pouco ainda deslumbrados, não sei, assim, uma, eu não consigo teorizar e pensar um pouco o que, que é essa, essa relação brutal das experiências contato sabe? E é engraçado, que assim, a gente trabalha isso com, com os alunos no período colonial, e eu lidando hoje, no século XXI, eu falo, gente, se no século XXI é desse modo, assim, de destruição, imagina naquele, sabe? É uma, é uma experiência muito muito forte e que me trouxe vários problemas, várias questões que eu ainda estou digerindo porque eu, eu, eu não sei assim, mas eu acho que, que essa experiência ela demarca ainda mais a necessidade de a gente construir uma luta antirracista pensar, pensar a experiência indígena dentro das peculiaridades, dentro das questões fundamentais para aquela, aquela, aquela experiência, tentar ler sobre coisas dos intelectuais indígenas, o que eles produzem, desses militantes indígenas, como que eles vão, vão questionando e vão demarcando uma pauta nacional. é um pouco o que a gente já tinha já vindo através das fotos, né? os fotógrafos eles, eles colaboraram documentando essa questão indígena. E aí como que a gente pode pensar essa questão indígena que esses fotógrafos estão trazendo? Trazendo como que esses indígenas também viveram aquilo, né? e aí rebota um pouco dando dessa questão da ética desse uso das imagens, né? E é um pouco nesse tipo, mas assim para mim tá muito ainda em consolidação, eu estou pensando muito o que é realmente uma experiência para mim foi assim transformadora, foi bem interessante é sobretudo, né, Marcos? Porque é hoje né? É, é, o que a gente está assistindo é, nesse contexto que a gente está vivendo é uma espécie de avanço em todas as todos os espaços de conquista. Né? Você falou ah, da lei é, 10.639, né, da obrigatoriedade do ensino, é, da história é, da população negra, da cultura negra, afrodescendente, e também da, da, da história indígena. É obrigatório, quer dizer, está tá tudo dentro da constituição desse Estado de Direito, né, é, onde a, a, a, a população brasileira, ela passa a ter é, é, é, é, diferentes perspectivas de é, é, entrar para a história, né? Eu acho que é, é, é importante a gente calibrar a sua experiência como professor permite, a experiência de todo mundo que está aqui ouvindo é, agora na nossa baixa nós temos 37 pessoas, mas a gente já teve 43, olha lá nosso Bob que tá tá bem, né? Quem está aguentando aqui a, a nossa a nossa conversa é, é, eu acho que é importante é, é identificar é que, a, a de, dos anos 90, né, quando você tem o, o início desse debate e a consolidação, quer dizer, no início não, a consolidação desse debate de uma primeira lei, depois, a, em 2003, você tem uma, a, a redição de, de, de, de normas para regulamentar. E eu participei é, de 2005 até 2015. 2015, 2016, eu participei das, das comissões de análise de livro didático. E uma das coisas que eu, como sou especialista no uso de imagens, me dediquei na análise, era justamente identificar se o texto escrito já incorporava determinados é, ganhos da historiografia, as imagens, elas replicavam, replicavam é preconceitos e estereótipos, e aí a análise que eu promovia, inclusive escrevi sobre isso, né, depois, é, por conta dessa experiência, ela é ao encontro né, é, de observar que o livro didático é um produto complexo, né, e que, é, é, sobretudo nos, nos momentos iniciais, né, essa discussão ela é passada, ela é evada de, de, de tensões. Tinha um livro que eu analisei, é, da, que ele era do primeiro segmento, né, da, da, de primeira a, a, a quarta série, é, e que ele tratava né, a, a, a formação do povo brasileiro, é assim, aí você tinha uma linha que era os negros, aí os negros eles vinham da África, uma linha que era dos indígenas que moravam aqui e a linha dos imigrantes mas por que que os negros depois da, da do pós-abolição e ao longo do século XX os negros também não poderiam aqueles que vieram depois ser tratados como imigrante né essa ideia né desse desse dessa dessa é, é, essencialização da ideia de povo e da, e da composição desse povo, ela abre espaço justamente para esses discursos é, de, de igualdade racial. Né, de... Então, eu acho que é, teve uma, uma, uma das questões que foram levantadas ali é, no chat, é a, a perspectiva decolonial, e que depois a gente é, pode voltar a isso em outros momentos do nosso debate é justamente para observar como você colocou logo no início é que existe um discurso hegemônico mas que esse discurso hegemônico ele não só se traduz e se transborda no texto escrito ele tem a imagem como um, um, uma uma força geradora é, é, de preconceito, geradora é, de estereótipo. Né? Então, assim, ficar atento para essa multiplicidade de elementos que compõem a historicidade é, dos processos sociais faz parte dessa leitura decolonial. É decolonizar o nosso próprio olhar e a nossa própria leitura a partir da descentralização. É, dos pontos de vista. Né? Eu Acho que isso, a prática historiadora, né, uma prática historiadora consequente, é, e que a gente observa né, a partir das leituras que a gente fez com o Mark Bloch, mas também com, com, com essas essas fontes alternativas que são alternativas hoje. Você falou da Lélia Gonzales, eu votei na Lélia Gonzales na, é, da, da, da, na época que ela era candidata a deputada federal. Então, essa, essa dimensão entre a, a, a experiência política, a experiência militante e a produção historiográfica é um espaço importante que a gente está ocupando pelo viés da história pública. Né? Tem uma, uma, uma, uma questão aqui que a Paula levantou, é, e essa, que ela, ela fala assim, e essa imagem é, se propaga pelos meios de comunicação, não só pelo livro didático, reforçando dessa maneira os de estereótipos. Total, Paula. Paula, você quer, quer falar alguma coisa? Hein, Hein, Paula? Paula. Fala aí, Paula. Paula. Então, é Paula, que eu estou me habituando um pouco com isso daqui. É, não que essa ligação da imagem agora está nesse amplo debate né, dos movimentos negros, principalmente na questão dos meios de comunicação, que a imagem do negro é sempre relacionada àqueles estereótipos. Né? E isso reforça essa representação, do mesmo jeito que a indústria de brinquedos, isso tudo, eu acho que não só... A imagem do livro didático em si, como a Ana falou, que também é muito pontual e bem reflexiva assim, na, na sociedade, no meio da representação, mas também no, nos meios de comunicação, que não são divulgados de uma maneira. É, o movimento negro tenta reforçar isso, mas continua aquela hegemonia branca e uhum. machista também, né? nesse caso. Aí, eu não ah, sei não, se o Marcos não. pode falar um pouco mais sobre isso, dessa relação do movimento negro para a busca de espaço no meio de comunicação. É, não, tem todo um debate, assim. Eu conheço... É, tanto que, assim, a, a, acho que uma questão é que atravessa que a Maju, como, como jornalista, né, como âncora, ela, ela, ela, ela, quando ela foi, foi, foi alçada à âncora do jornal hoje, né, Teve uma série de movimentos falando que ela, que ela gaguejava, que ela, que ela não conseguia falar direito, que o cabelo dela estava horrível, enfim. Você tem uma série de, de, de acionamentos de racismo que colocam aquele, aquele sujeito em uma condição que não é dela, entendeu? Assim, parece que ela, ela, ela alcançou, mas ela não está ali. Então, você vai ter uma série de, desse racismo mobilizando e colocando é, que o lugar dela não é ali, não é ali, você vai... Cada vez recebendo. É um pouco que eu, que eu comentei dessa presença tensa. Não adianta a gente só estar ali, entendeu? Porque a nossa presença dentro do dentro desses lugares, ela é atravessada por um racismo que as pessoas não querem que a gente abra Entendeu? É é é um pouco que, que a gente ouve na universidade falando que falar de questão racial é dividir a sociedade brasileira, temos um povo brasileiro, temos um, um ministro da Educação que fala que, que não existe povos indígenas, mas povo brasileiro, que não a questão de povos indígenas. Então, assim, esse, esse bolsonarismo que está tá se colocando também, como que a, a, o movimento da extrema-direita não quer discutir a, a questão histórica? E a que gente não dá é história É, e nega, nega, assim, não, não existe tensão racial, não existe machismo, isso é coisa que vocês estão inventando, entendeu? E a gente precisa demarcar e demonstrar que essa historicidade essa, é, existe, sempre existiu, só que a hegemonia apagou, entendeu? Apagou. Quando, é, uma das questões que atravessa até na pesquisa é como que essa, essas imagens elas vão sendo replicadas em, em diversos momentos. Como, quando eu disse a questão lá do, do rei do Pongo, a produção do rei do Pongo ela é era intermediada por essa liberdade que o rei do Pongo tinha de trânsito. Mas as fotos do, do Congo, elas são, são consumidas até hoje, em forma de cartão postal. Então, assim, você consome a imagem e, assim, você não, não discute o que é a produção. E é um pouco do debate que a gente faz dentro da fotografia pública, que é pensar a produção, o agenciamento e o arquivamento dessa imagem, né? Como que esse processo ele precisa estar atravessado, ele precisa estar... É um processo histórico. essa Esse consumo dessa imagem, esse agenciamento do Estado ou por outro período, ele tem uma, uma dimensão histórica e a gente, quando a gente traz isso, a gente traz essa dimensão ética, que demonstra como que que a gente precisa se posicionar dentro dessa sociedade, que não quer discutir esse racismo, que não quer discutir essa dimensão histórica, enfim, acho que são dentro dessas questões. Isso. E... Você está falando do governo do Bolsonaro Que tenta fazer esse apagamento Diminuir as conquistas que já foram realizadas Inclusive de forma legal Com tantas leis que, que estão lá né? Às vezes, Muitas vezes não entram em prática Mas estão lá e podem ser recorridas E isso também influencia na, no veto que ele fez Para a profissionalização do historiador né? Mais um sim, sim. marco que ele quer mesmo fazer Realizar esse apagamento, o governo e, e, assim, parece que a gente, a, a história brasileira, ela não é marcada por tensão. E a todo momento é uma tensão, né? A todo momento você tem diversas pessoas é, sendo apagadas, assim, né? dentro dessa história. A história brasileira, ela é extremamente violenta e tensa. E a nossa, por enquanto, professor engajado, é trazer isso. Porque a gente, não, não dá para a gente ficar trabalhando ainda como círculos de, da economia, Entendeu? Achando que tinha era uma coisa assim, tranquila, que, que aboliu a escravatura, mas não tem nenhum marco dessa, dessa, dessa experiência na nossa história recente. Que a morte de, de jovens negros é a coisa mais normal do mundo. Não, não é assim, tem uma dimensão histórica. Eu vou trazer um relato. É, o meu namorado faz um curso de, de computação. Aí uma das matérias optativas é sobre a história do negro e do indígena no Brasil. Aí eu foi lá, né, ajudar ele, tá agora com EAD, isso tudo. Uma das questões era para dizer quais afirmações eram corretas. Aí era sobre a abolição, tava dizendo sobre a assina, é, assinatura da lei Áurea e não, era abolição, não, era sobre a, o tráfico negreiro. Quanto que foi o é, proibido o tráfico é, e quando teve o aumento da, do tráfico interno e se o Estado os, o Estado não os senhores começaram a incentivar essa relação pessoal né entre os, os escravizados né os negros e que isso era benéfico porque os negros tinham alto como se fosse alto nível de fertilidade e colocou essa questão como se fosse algo super normal, o final dessa questão. é Incentivaram por causa ah, disso. Não pelo fato de ser também algo forçado, né? Aí eu olhei aquela questão e deu é. como correta a resposta. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não, não tem um debate amplo sobre isso, é dado como se fosse algo normalizado. Natural. É, e, e aí é um pouco a questão da história pública, assim, não precisa é. sim, intervir. Precisa, assim trazer esse debate para a cena pública nacional. O que o bolsonarismo está tentando apagar, enquanto a experiência nossa, do povo preto, enquanto uma experiência formadora do Brasil, a gente tem que trazer esse debate, Que assim, o enfrentamento do passado, a sociedade brasileira parece não quer, não quer discutir. Né? E nós, nós enquanto historiadores, temos que demarcar isso enquanto uma missão, enquanto nós precisamos debater esse passado. Esse passado, ele está aqui e nos formou enquanto sociedade. E precisamos combater, precisamos discutir. E, há, e é fundamental que tenha é, investimento público, é, é fundamental que se assegure a permanência desses estudantes, é fundamental que a gente tenha cada vez maior diálogo entre a universidade e, a, e as escolas básicas, que tenha política pública em torno disso. Enfim, é, são questões que a gente precisa estar tá faltando aí a presença né, do lugar de fala dos estudantes negros estarem ali debatendo, porque cada absurdo que às vezes ocorre, que a pessoa, pelo simples fato da pessoa não, não estar naquele lugar naquele local de fala e sai propagando, e fica essa hegemonia e ela não é rompida, né? Tem Sim. o acesso devido à ampla educação. Sim. É interessante uhum. é que uma das coisas que nesse debate é sobre o, o, o, a forma como o racismo é, e, as, e os movimentos lá nos Estados Unidos repercutiram aqui, por exemplo, é, na manifestação que teve é, no domingo é, na frente do Palácio da Guanabara é, contra a, a, a questão é, do racismo. E, e aí pela primeira vez, eu acho que isso foi uma coisa interessante, né? é, se juntou é, a, a, a, a violência policial nos Estados Unidos com a violência policial aqui no Brasil. E, é, é, numa desses debates, num é, é, é, podcast que eu ouvia, né, que eu fiquei viciada em podcast na Quarentena, eu era um estudioso chamava atenção é do surgimento da polícia e da força policial em sociedades escravistas. Como essa força policial, ela estava associada justamente à repressão à rebelião escrava. E como essa força policial, ela foi, é, ela foi conduzida historicamente para lidar com a população negra como se fosse marginal. E aí, eu acho que uma, uma das maiores contradições é que se a gente faz uma avaliação do perfil étnico-social dos policiais militares no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, você vai ver que, a, se não a maioria, mas grande parte da população é negra ou mestiça. Então você tem uma, uma, uma presença negra aí bastante significativa e a necessidade de reconhecer esse processo histórico é, é fundamental para sensibilizar e criar o, o, o, o mínimo de empatia entre esses sujeitos. Sabe? Eu acho que é fundamental, na UF tinha, na antropologia, é, tinha um curso de segurança pública e tal, que tinha muito policial frequentando, já, isso já tem um, quase uma década, né, e, e essa, essa que era o Kant, o professor Kant que coordenava e tal, e, e, e, é, e eu acho que era, assim, bastante pertinente, quer dizer não vou nem entrar no mérito e tal, mas a trazer para dentro da universidade esse debate como forma de sensibilização para a gente poder é, discutir a formação profissional desse cara que está em confronto, porque é sabe a, a, as cenas de, de, de violência, elas são é, é, insuportáveis, elas não, elas não podem ser suportadas. Não é que, ai, ah, Freire, a minha sensibilidade... Não, não ela, é, ela não pode ser... ver a casa daquele menino, do João Pedro, com crivada de bala, é, é insuportável, não é suportável, a gente não pode suportar, a gente não pode naturalizar isso. Para a gente não naturalizar isso, o que nós, historiadores, temos que fazer, apesar do Bolsonaro não querer que a gente seja profissional com lugar de fala? A gente tem que estudar a história disso. A gente, pode, a gente não pode deixar que essa história seja naturalizada. E a gente não pode dizer que a história é um de debate de narrativas. Não, a história é um conhecimento cientificamente produzido. Com evidências, com método, com possibilidade até de fazer a Olimpíada de História, como eu estava falando com a, com, a, com a Cristina Meneghelli hoje numa outra reunião, que é coordenadora da Olimpíada de História Nacional. Por que isso? Porque se a gente ficar relativizando a história é como um conhecimento né, negociável, não, o que a gente está discutindo aqui não é relativismo histórico. O que a gente está discutindo aqui é a necessidade de reconhecer diferentes sujeitos históricos que fazem parte dessa história. E diferentes formas de você é, produzir narrativas sobre o passado associada à leitura documental. Porque o que você faz, Marcos, é justamente isso. É tomar o documento do colonizador... E ver o colonizado. É aquela velha história do Fano, né? o colonizado sob o colonizador, né? que é a discussão que se levanta das lutas coloniais. E que eu acho que pensar a, a, a, a forma como, historicamente, esse tema ele é, ele se traduz como relevante, tem a ver com as lutas coloniais tem a ver com a forma como né, essa, essa, essa, nos anos 70 você tem uma, uma, uma defesa da, da, da, da, da independência é, da, desses povos africanos. Então, é, é fundamental que muitas vezes esse passado colonial ele fica muito distante a gente trazer o passado colonial para o nosso presente, para o nosso presente das relações sociais, né? Quer seja nessa nessa nesse olhar transatlântico observando Portugal, né? Como você está fazendo, mas entendendo que Portugal é aqui, Sim. né? Portugal está entre nós, né? E entendendo, né? Como a gente pode teoricamente construir análises descentradas? Acho que isso é o desafio que a gente tem que enfrentar e por isso que eu acho que eu, eu trouxe o... o, o, o queria, quis, quis que você abrisse o nosso ciclo de conversas é justamente porque eu acho é, muito relevante tanto a sua trajetória é, como o trabalho que você está desenvolvendo, que você desenvolveu na monografia, no mestrado e está desenvolvendo agora é, no doutorado e, e, e, e, e eu acho assim que com bastante, é, é, tenho, assim, com, com bastante possibilidade de. Tem toda a possibilidade de ser bem sucedido nisso. Né? Bom, eu vou é, é, perguntar se vocês têm mais alguma coisa para perguntar para o Marcos, porque eu já estou caminhando para uma conclusão. Marcos, você está à vontade para. para, para fechar a nossa conversa para para dar uma mensagem assim, de despedida não estou estou super feliz assim tanto pelo convite eu agradeço novamente e eu espero que assim é, esse, esse diálogo demonstre um pouco essa necessidade da gente construir realmente análises descentralizadas e se enquanto um desafio historiográfico. a gente está tá, tá no momento que a história é atacada o conhecimento científico é atacado e a gente precisa demarcar que ele é fundamental para a gente construir uma outra sociedade. E se a gente não enfrentar esse passado que, não, que querem apagar ele, se a gente não enfrentar o passado brasileiro, se a gente não enfrentar esse passado racista, autoritário, a gente não vai conseguir construir nenhuma sociedade minimamente democrática. A gente precisa enfrentar, sim, esse passado. E nós, enquanto estamos estamos nos formando e precisamos colocar isso enquanto a nossa missão pública, né? aquele intelectual público, é isso, a gente tomar isso enquanto uma, uma questão pública e tentar construir, debater nos espaços que a gente está ocupando, seja a sala de aula, seja uma instituição cultural, seja nosso, nossas conversas com os nossos familiares, com os nossos amigos, é trazer um pouco esses debates para tentar desnaturalizar essa, essa história que apaga diversos sujeitos, né? colocando dentro de um sujeito universal que não existe. Né? E aí eu, eu agradeço, espero que tenha sido interessante, agradável né? esse debate. Esse muito, debate. foi muito bom, Marcos, fiquei muito contente. Eu quero agradecer a todos que é, participaram, aos resistentes que ficaram até o final. Né? A gente, eu, eu, eu fiz uma, uma, eu botei uma sessão de. de até... 20 e, e 45 mas é só para a gente ter espaço para poder estender o que for necessário. Mas, em geral, nossas conversas vão até mais ou menos essa hora, 8h15, começa às 6h15, 8h15. E, é, e aí a gente vai ter, no mês de junho, o próximo encontro vai ser com o professor Carlos Eduardo, é, da UERJ, né? Eu convido o Marcos também a participar para me ajudar aqui a fazer pergunta, a levantar debate. Né? O caso Eduardo é, ele é professor de História do Brasil, mas ele trabalha com cinema, então a gente vai falar um pouco dessas relações entre cinema e história. Né? Ele acabou de lançar é, um, um, um número da revista Maracanã, que, que eu, vou, eu vou também colocar... É, ali no, no cartazinho, na, sala, na, na abertura da sala, para vocês poderem ter acesso, é sobre cultura visual, sobre cidade. Então, a gente vai falar um pouco disso, né? vai falar um pouco de espaço urbano, é, de cinema na próxima no próximo encontro, estão todos convidados, vocês podem convidar quem vocês quiserem, a, a, quem, na verdade, o convite está sendo feito em nome é, da, da, da turma de teoria da história e de historiografia, que são alunos do curso noturno é, da história, então, nós somos o, o, o que, que convidamos, mas, assim, essa, essa, esse espaço está aberto né, para a gente receber... É, todo mundo que estiver interessado em fazer os nossos encontros com a história, tá bom? Nós, mais uma vez, super obrigada pela sua presença, eu agradeço a todo mundo, e eu me despeço aqui desejando uma ótima semana para vocês, e ainda tem. Ó, é, somos muitos, tá? Somos. Tá semana democrática para todos. Tchau! Tá? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada.